O diabo estava prestes a dominar o mundo, mas acabou sendo derrotado pela heroína Emilia e foi forçado a ir para a terra. Sem os seus poderes, agora o diabo vai ter que trabalhar no McDonald's para conseguir pagar suas contas ao mesmo tempo que tenta voltar para o seu mundo. A situação é essa. O diabo, o rei do inferno, está com muito calor, enquanto seus dois generais Lúcifer e Alciel estão discutindo para ver quem vai lavar a louça de hoje. E eles ficam lá brigando sobre as tarefas domésticas. O Alciel já abre a geladeira e vê uma garrafa de suco quase vazia. E ele já fica muito puto querendo saber o porquê. Que não encher a garrafa. Aí o diabo deixa aquela baderna de lado e se prepara pra ir pro trabalho. Saindo de casa, ele acaba se encontrando com a heroína Emília. Aí ela já começa a zoar os três. Você veio aqui só pra rir da nossa pobreza? Então ela olha e fala, ô oh, ventilador lixo! Então o diabo se despede de todo mundo e vai pro trabalho. E já começa o plantão do diabo no McDonald's. O primeiro cliente que ele atende é o James da equipe Rocket com obesidade. Quero 10 combos de Big Mac com batata e um refrigerante bem gelado. Gordinho? Gordinho? Esse cara vai literalmente comer o pão que o diabo amassou. No segundo cliente chega uma criança com a sua avó, aí o diabo já apresenta o menu para crianças. Ele nem perde tempo e já começa a preparar o pedido, porque o dia de hoje vai ser longo. No final do dia ele consegue finalizar o seu expediente, mas quando chega a hora dele ir para casa, começa a chover. Você não quer ir junto comigo no guarda-chuva? O diabo volta para casa junto com a amiga de trabalho dele, Shiho, que por sinal gosta muito dele. Chegando perto de casa, ele escuta um grito e vai correndo até o local. Enquanto isso, o Alceu tinha decidido que também vai começar a trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Só que para isso ele vai ter que transferir as tarefas domésticas para o Lucifer, que só quer saber de ficar à toa. Eu vou te treinar direitinho na arte de fazer faxina na casa. E começa o tutorial. O Alceu então ensina o Lúcifer a lavar, secar e dobrar as roupas e deixa essas tarefas pra ele fazer. Enquanto ele está fazendo a faxina na casa, ele acaba notando a presença de um inimigo poderoso. Esse inimigo resolve atacar de repente. E depois, logo em seguida, ele se esconde. Só que então tinha começado a chover e o Lúcifer vai correndo tirar as roupas do varal. O inimigo se revela ser uma barata. Então a Emília já chama a barata pro x1. Só que a barata decide usar sua habilidade de voar e nessa transformação ela bota medo até no diabo. Pra resolver aquela situação, a vizinha do diabo aparece com uma marreta e esmaga barata. Agora sim, tá todo mundo seguro agora, hein gente? São em salvos. Aí no final do dia eles resolvem se reunir. Só que de repente começa a abrir um portal interdimensional e começa a sugar tudo à sua volta. E depois de um tempo sai uma maçã de dentro dele. Que aleatório, velho. Quantas esquisitices ainda vão rolar quando eu estiver perto de você? Aí o diabo e a Amy começam a discutir oh, e o pô, diabo pô, já pô, chama pô. ela de tábua, deixando a Amy com muita raiva. Então ela já saca a espada sagrada contra o diabo, o Alceu já vem correndo pra salvar Caralho. o diabo e já é que nem bosta Carai, borracha, mano Enquanto isso, a Shihou tá toda apaixonadinha Porque levou um abraço do capeta Prepare-se para morrer A Emília ataca o diabo Só que a maçã segura o ataque dela Depois disso, a maçã começa a se transformar E vira uma criança Ela é muito fofinha, mano Olha isso mano. O meu pai é o satã Aí já começa a patifaria Como assim o diabo tem uma filha, mano? Mamãe Papai <risos> Afinal, ele é ou não é o pai da criança? E então eles começam uma reunião para decidir quem é que vai ficar com a menina. Inicialmente o diabo não quer assumir a criança. Eu não assumo esse B.O. E então a criança já vem em direção a Amy e abraça ela. E a Amy já coloca a menina pra tirar uma soneca. Que cena fofinha, mano. Continuando com a reunião, a Shirou fala que agora o diabo vai ter que assumir a paternidade da menina. Só que ele já tá pensando em ir comprar cigarro. Calminha aí, Ti. Eu não vou assumir filha dos outros, não. Só que depois de muita conversa, eles decidem acolher a criança na casa deles. Não sabemos quem enviou a Alas Ramos, mas precisamos ficar com ela No outro dia, quando o Chihô vai visitar eles Ela encontra o Alciel, Porra, que passou que a noite não, toda cuidando da criança não. A Xihô tinha passado no mercado antes e comprou um monte de coisa pra garotinha usar E o Alciel tá ali cansado, parecendo um zumbi uh... Aí eles ficam conversando e a Shiho fica toda tímida, falando que gosta do diabo. E o Alciel fica lá. Sexo. Aí eles escutam alguém batendo na porta e é o iFood que chegou. O Alciel já puxa a carteira pra pagar o pedido, mas aí já começa a aparecer os ratos. Ué, gente, comida? Os ratos só chegam na hora da comida. A criança acaba acordando com toda aquela bagunça e já começa a chorar. Palmeiras! Mas felizmente a Shiho já havia cuidado de crianças anteriormente, então ela não teve nenhuma dificuldade pra fazer ela parar de chorar. Aí eles decidem fazer uma visita ao diabo. Hum? Olha que filha da puta, entregando a criança pro capeta. Mas com a presença da criança lá, tudo começa a ficar uma bagunça. A patifaria começa a reinar naquele lugar. Depois de toda aquela bagunça, a chefe aparece. E o diabo é liberado pra ir pra casa mais cedo pra cuidar da filha dele. Ela também dá ingressos pra eles irem ao parque de diversões. Só que agora ele vai ter que convencer a mãe da criança, a M, pra eles irem no parque juntos. Que dia bonito, dia de ir pro parque. Depois ele se encontra com a M E olha que família bonitinha, é a família do capeta. <risos> E esse foi o começo de Hataru Maosama, O anime do diabo que trabalha no McDonald's Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembre-se de se inscrever e dar like para o YouTube Sempre lembrar você quando tiver um vídeo aqui no canal Obrigado por assistir e até a próxima